O Verdão quer vingar a final da Recopa e se manter invicto na Libertadores. Mas para colocar um pé no mata-mata, tem que tratar todo jogo como uma final. Defesa e Justiça e Palmeiras, nesta terça, 9h15 da noite. É Libertadores da América. Aqui, no SBT.